Existe medo, né? É constrangedor. Te causa sofrimento? É assustador. Se dói, se machuca, não é amor. Cuidar e garantir a sua segurança também é o nosso papel. E por isso, a LMT aprovou a Lei Estadual 11074/2020 que permitiu o desenvolvimento e a implantação do aplicativo SOS Mulher MT. A ferramenta digital está disponível para que você acione socorro de forma segura e sigilosa a qualquer momento. Agora já chega, né? Baixe o app, não a cabeça. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso perto de você para a mudança acontecer.